Eu fiz uma brincadeira com a Michelle, né? Porque a gente tava... Ela falou, ah, poxa, a Ashley podia voltar no futuro da franquia, não sei o quê. Aí eu falei pra ela, ah, na minha... Eu tenho uma fanfic, né? Na minha cabeça, é. de que a Ashley poderia voltar como presidente dos Estados Unidos. Olha! E o Leon trabalhando pra ela. E aí ela fez a Ashley mais velha, sabe? Falando... É. Ela falou assim, Leon, você me disse, me deixe fazer o meu trabalho um dia. Pois agora, vá fazer o seu trabalho. E eu queria que você respondesse. Você queria que você respondesse para a assim. mais velha, agora trabalhando para ela. É... Pode? Pode? Nunca vou me esquecer do dia em que eu conheci você. Naquela menina com medo que eu ajudei a salvar. Ver você aqui hoje como essa mulher maravilhosa, governando uma nação. É claro que eu irei fazer o meu trabalho. Você merece. Ó, oh, essas coisas vocês só vêm aqui, tá, gente? É sobre isso. <risos> Bom.